Comandos. Atenção! É altamente recomendado que você tenha terminado o jogo de comandos antes de aceitar esse desafio. Uhum. Yes! Saudação internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos, e hoje vem trazer mais um desafio de comandos. Sim, essa já é a oitava missão, se você perdeu os vídeos anteriores é só conferir a playlist correspondente. vocês podem ver, aumentamos consideravelmente o número de inimigos, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Ah, e lembrando que esse jogo tá suporte para multiplayer, então se você quiser jogar com um amigo, também pode. Se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui no vídeo. E se quiser aprender como jogar comandos Online, é só deixar um comentário lá no nosso servidor do Discord que eu te explicarei passo a passo. Se você jogar, deixa aqui nos comentários que é pra eu assistir e colocar aqui nos, na playlist. Para fazer o download, acesse nosso servidor do Discord, link na descrição do vídeo. Então é isso, espero que você tenha gostado Conto com a sua participação E cuidado com o alarme E até a próxima